tema hoje, foi um tema aí que está bem presente na sua vida, que é a perfumaria mágica, e eu queria que você falasse um pouquinho dos seus processos pessoais até você chegar na perfumaria mágica, para a partir disso a gente ir desenrolando aí o tema. Sim, eu sempre tive muita atração pelo estado alterado de consciência, né? então em 2016 eu comecei a consagrar medicinas, então comecei a consagrar ayahuasca, Cal, rapé, todas essas medicinas, e tabaco, enfim, todos esses modeladores de consciência, comecei a trabalhar com algumas plantas que também trazem essa alteração, de certa forma, e porque eu achava interessante se navegar entre os mundos, né? porque quando a gente trabalha com a alteração da consciência, a gente navega entre os planos, entre os mundos, entre as dimensões, e sempre de forma ritualística obviamente. Uhum. E aí, é, com isso, né, com essa alteração de consciência, acabou que durante alguns rituais, cerimônias que a gente fazia, é, às vezes tinha essa questão dos cheiros, dos incensos, de algum spray, de alguma coisa que se passava, e eu percebia como aquilo interagia com a minha experiência. E durante alguns anos, isso de 2016 para cá, eu comecei a tentar entender o que eu podia fazer com essa minivação com cheiros, porque sempre durante essas experiências tinha algum cheiro presente, alguma coisa que se comunicava pelo cheiro. E aí decidi, ano passado, fazer uma formação de perfumaria mesmo, né? maria natural, botânica, porque até então eu já estava fazendo alguns perfumes, mas eram perfumes para cá, para casa, para tradição, para o pessoal daqui. Então não comercializava, não fazia para ninguém, fazia só para casa mesmo, para os uhum. rituais. E aí produzia esses perfumes, e ia sentindo, porque na perfumaria é tudo teste, né? Você vai juntando uma coisa com a outra, pode ser que fique delicioso, pode ser que fique horrível, você não vai saber, só fazendo. E aí, já como eu não tinha o conhecimento, a base necessária, só tinha algumas leituras e coisas que eu pesquisava, mas não tinha aprendido com alguém, né? Eu estava em busca disso, até que eu fui em busca de uma professora, que é uma baita professora, uma, uma das grandes perfumistas naturais do Brasil. E aí, aprendi com ela, fiz o curso, e aí eu tive mais uma uma certa confirmação de algumas coisas que eu já vinha fazendo e tudo mais, e aprendi muita coisa também. E aí, desde então, só foi crescendo todo o processo. Né? Isso é muito louco, né? É como a gente vai se conectando. Eu acho que isso também faz parte de jornada, né? Assim... Uh... A gente, começa, a gente começa nos patamares mais comuns da arte e aos poucos a gente vai se desenvolvendo e a gente vai começando dentro da arte encontrar segmentos para a gente explorar, modificar, transformar até a gente ter uma linguagem própria. E é uma das coisas que eu gosto em você e que eu vejo nas mídias, é esse domínio que você tem das artes que você trabalha. E eu acho que isso é muito importante dentro da bruxaria, no geral, hoje em dia, né? Porque é tudo muito... Eu, eu sinto que é tudo muito raso, e quando a gente encontra as pessoas profundas a gente tem que buscar trazer é, cada vez mais é, delas para o público, né? E pensando nisso, né? Nessa questão de profundidade, a gente vê é, o maior movimento dos perfumes quando a gente está falando ali é, da Fran, das cortes francesas, mas a gente é, que estuda mais a fundo sabe que isso vem de muito antes. Então, eu queria que você começasse falando para gente um pouco da relação do, da perfumaria com o Egito e com as tradições egípcias do passado. Sim. É, a história da perfumaria natural, ela, por começar no Egito, já é uma grande questão, né? A gente vem de um mundo muito eurocêntrico, então essa questão da perfumaria na França já vem daí. Ah, e perfume França, obviamente, né? tudo na uhum. Europa, tudo da Europa. Então a gente já tem muito isso desde, sei lá, né, onde Judas perdeu as bolas há muito tempo. Então, quando a gente fala de uma perfumaria antiga que começa no Egito, a gente está falando de uma perfumaria bem roots, assim, bem roots mesmo porque a maneira deles de fazer perfume e de interagir com o perfume era muito diferente do que a gente encontra hoje, ainda mais com a perfumaria sintética. Então, o que que os egípcios entendiam né, com, com o perfume? Que ele era um processo ritualístico, era um processo uh, que se vivia diariamente, que era o um contato com os deuses, porque o perfume era o suor dos deuses. Então, eles entendiam que o perfume era essa parte que eles produziam e acessavam o sagrado. Uh, inclusive, associavam muito a Isis e a Ator, né? porque a Ator é a fragrância, ela tem né? a questão da fragrância. E Isis também tem essa ligação, né? tanto que a gente vai ter histórias aí de Madalena, também tinha uma ligação com Isis Cleópatra, tinha ligação com Isis, e todas tratavam de perfume, de plantas específicas que eram grandes sacerdotistas e grandes mestres dentro do Egito. Né? Então, quando a gente fala é, da perfumaria do Egito, a gente está falando de uma perfumaria que tinha dentro dela vinho, madeiras, muitas resinas, é, algumas plantas específicas como o nardo, como a jasmim, como algumas plantas é, que eles consideravam muito sagradas e aí, para esse preparo do perfume, tinha um tipo de, de, de nome específico, de termo específico, que chamava kife, que é um tipo de perfume que a gente sabe que eles faziam, que era o suor de Deus, mas que a gente não tem a receita. Então, eles faziam, era um processo onde os sacerdotes, os sacerdotisas ficavam entoando cânticos e, e, e partes sagradas da, das, dos cânticos e tudo mais durante aquele preparo, e ficavam dias fazendo aquele perfume, que era um perfume bem oleoso, e que depois ele endurecia e virava uma pedrinha. Uma pedrinha meio triangular, assim. E que, inclusive, às vezes a gente vê nas pinturas egípcias, em cima da cabeça da pessoa, da sacerdotisa, do faraó tem, às vezes, aquela pedrinha, que é o perfume. E aí, esse perfume, com o calor, com o sol, ele derretia. derretia. Né? E aí era dito que os egípcios eles realmente eram banhados em perfume. Né? Então, o óleo vinha pela pele e eles tinham a pele muito oleosa porque era esse perfume todo com essas resinas, vinhos, madeiras. E eles colocavam em ânforas, né? e aí deixava aquilo tapado por, sei lá quanto tempo, quase fermentando o negócio, e aí depois é, usavam provavelmente a gente não ia gostar do cheiro, né? Então, o cheiro do perfume, provavelmente, a gente não ia gostar, porque provavelmente era um cheiro muito forte, e a gente, nosso nariz é muito desacostumado com cheiro forte, a gente provavelmente não gosta de cheiros fortes, então, mas para eles era algo divino. Eu, sei lá, se tivesse, pudesse voltar no um tempo, um dos lugares que eu ia voltar para poder ver era lá. Né? A gente tá muito dentro do sintético, né? Aliás, a gente vai falar um pouco sobre isso. É, mas a, a, des, de, nós nos desacostumamos por conta de tudo que é mostrado nos produtos que a gente compra e que não é o cheiro do que é, né? A gente estava falando isso em off, quando tava, a gente estava construindo a pauta sobre como a gente está desacostumado com o cheiro das ervas de verdade você vai comprar um produto lá que cheira rosas, mas é o cheiro de qualquer coisa, foi inventado se você for cheirar a rosa, não, não cheira aquilo, entendeu? É um, é um negócio muito maluco